Tá uma loucura, gente. Tá uma loucura. Oi, gente. Tudo bom? Eu... Eu quis dar uma passada aqui rapidinho. Porque eu tô numa correria e tô colocando um monte de coisas no lugar. E vendo coisas de saúde, de médico e tal, né? Mas eu não podia deixar de comentar com vocês. Que, gente... O que está acontecendo naquele né? Twitter? Gente, tá uma loucura, gente. tá uma loucura. O povo está enlouquecendo. Não sei o que aconteceu. Na verdade, eu sei o que aconteceu. E você também sabe, né? O pessoal está tendo ataques. Ataques de pelanca. Ataques de bunda. Ataques de desespero. Por quê? Porque o PCO tá desmascarando todo mundo, será que é isso? <risos> então, né, depois o pessoal fica aí, acusando, falando que o velho da van mata a mãe, que o Bolsonaro... Dá emprego pra um monte de gente Será que é só o velho da van? Será que é só o Bolsonaro? Será que ninguém na esquerda faz isso? Ai gente, vocês desculpem Eu nem sei se eu deveria estar tá falando isso Mas é muito louco isso, gente É tanto julgamento É tanta conversa fiada É tanta perda de tempo É tanta infantilidade Gente, uma histeria Uma histeria Mas é o seguinte Quando as pessoas veem a possibilidade de tem algum prejuízo financeiro, elas entram em pânico, né? E quando elas veem a possibilidade de ter um dinheiro a mais, também elas entram em pânico, né? E aí, de repente, vem um partido pequeno, como que é? Não enche uma conve? Meia dúzia de pessoas, escancar ah, no meio da cara deles quem eles são. Aí fica todo mundo enlouquecido, aí fica todo mundo revoltadinho, ameaçando, tendo ataque, ai, ui, as queixas são a melhor parte, um se queixa porque lavou louça e estragou as unhas, agora há pouco eu vi um outro se queixando que teve que vender jornal, ué, o que ele quer, ele quer militar sem fazer nada, ele quer militar no sofá que nem eu tô agora? Ah, entendi, então ele não quer nada Ele quer fingir que apoia alguém para receber um cargo né, de alguém Aí fica aí desesperado Mas gente, não vão receber cargo E não é nem pelo PCO, pelo que o PCO está mostrando, esfregando na cara, denunciando Eu acho ótimo que o PCO está fazendo isso Quero que o PCO faça mais ainda. Que desmascare essas pessoas, gente. Porque tá fora de controle o negócio. Todo mundo agora trabalhando pro imperialismo? Que isso, gente? Eu vi hoje no reunião de pauta o Jones Manuel, né? isso, né? Jones Manuel, aquele de borborema, né? Falando que é natural trabalhar pra... Forge, Como assim, natural? Que as pessoas da CUT trabalham para Ford? Que as pessoas trabalham para Ford, pra Open Soul Site? Trabalharem para os soros é natural. As pessoas trabalharem com o é natural, né? As pessoas trabalharem com quem derrubou a é natural. E esse Boulos e esse Moro trabalham todos para mesma, as mesmas pessoas. E aí vem o outro rapaz lá querendo convencer as pessoas de que isso é natural, é normal, como assim, normal o que meu filho? Eu não trabalho para a CIA, ai eu fui acusado de agente, não, você não é agente da CIA, você é um lavador de prato da CIA, um limpador de chão, você não é nada, acho que nem o Moro é agente da CIA, mas... Não pode denunciar, né? assim, eu posso fazer o que eu quiser, mas não é pra me denunciar. Ai, como o pessoal é esperto, né, gente? Então, todo mundo é bobo, assim. E vamos aplaudi-los, porque eles estão trabalhando pro, pro imperialismo e a gente tem que aplaudir. A gente não deve nem criticar, porque, afinal de contas, é um trabalho e os institutos são todos plurais, né, gente? Então... Eu tô de cara com isso, mas eu dei risada. Eu dei risada porque. Eu vou confessar pra vocês que o meu canal se chama Histeria é uma homenagem a eles porque essas pessoas são histéricas. Eu dei muita risada. Sabe? Uma chamando a outra de feia. Ai, você é feia. Ah, você é guarda-costas de homem. Ah, você é isso, você é aquilo. E a, as melhores partes são as identitárias. Aí a mulher diz que trabalha pro... É feminista. Feminista, defende as manas, defende as mulheres, a sororidade, o caralho. E fica atacando aí os outros. Pra defender um vagabundo O que é isso tá acontecendo? Um macho, igual elas falam Um macho escroto Que porra é essa de feminismo? Que porra de feminismo é esse? Se alguém souber, me explica Deixa pra mim nos comentários Por favor, deixa que eu vou ficar feliz de ler Gente, foi rápido o vídeo hoje, tá? Foi só uma passadinha Obrigada Até mais Beijo